Eu sou servidor da Anatel, cedido para o Ministério das Comunicações já há mais de cinco anos. Aqui eu trabalhei em diversas áreas, na Secretaria de Comunicação Eletrônica e na Secretaria Executiva. O livro que eu escrevi, ele trata não só da história do Ministério das Comunicações, mas também, na verdade, ele é uma abordagem sobre as estruturas regulatórias e de formulação de políticas públicas para a área de comunicações no Brasil. Música o Ministério das Comunicações ele nasceu em 1967, fruto de uma estrutura anterior, que era o Conselho Nacional de Telecomunicações. Mudou consistentemente a sua forma de atuação ao longo dos últimos anos, é, atualizou é, diversas normas existentes, atualizou, modernizou e desburocratizou processos de outorga. Essa, isso é um trabalho ainda em andamento, mas que já tem impactos positivos muito grandes. O Ministério, é, é, é um, o Ministério das Comunicações, nessa área, é um órgão que, necessariamente, olha para o futuro. Né? É, as, as, os desafios são muitos, a gente está falando de um cenário que muda muito rapidamente, de um cenário de convergência que se coloca no mundo todo e para qual o mundo todo não tem respostas objetivas é, no que se refere a vários temas. O Ministério das Comunicações ele, ele tem que enfrentar uma série de desafios que estão colocados com o aparecimento de novos meios de comunicação, com o aparecimento de novas plataformas e com a convergência entre todos eles. Uh, desafios esses que estão que existem no cenário internacional e que não estão plenamente equacionados também no cenário internacional. E encarar esse desafio uh, pressupõe ou demanda uma mão de obra cada vez mais qualificada, ou seja, servidores cada vez mais capacitados a fazer essa discussão que acompanhem cada vez mais o cenário internacional é, que se preparem cada vez mais para fazer esse tipo de debate é, e, e, digamos, uma tomada de posições e a defesa dessa tomada de posições.